Hoje irei ensinar a como acessar o Web of Science e exportar uma busca para o VOS Viewer. Primeiro, abra o seu navegador e busque por Web of Science Caps. Em seguida, clique nesse primeiro link de periódicos Caps. Para acessar o Web of Science sem estar dentro da instituição de ensino, clique em Acesso Café no canto superior da página e digite a sigla da sua instituição. No meu caso, digitarei USP. Clique sobre o nome da instituição e clique em Enviar. Feito isso, clique em Buscar base à esquerda. Em seguida, clique sobre a letra W de Web of Science e clique em Web of Science Coleção Principal. Feito isso, escolha um tipo de busca e digite um assunto que você deseja pesquisar. Selecione o tipo de pesquisa, que pode ser por tópico, título, autor, nome de publicação, etc. Vou deixar a opção Tópico e selecione o tempo estipulado podendo ser no máximo de 1.900 ao ano atual. Há ainda a opção de últimos 5 anos, últimas 4 semanas e assim por diante. Em seguida, clique em Pesquisar. Clique nesse pequeno quadrado ao lado de Selecionar Página para selecionar todos os resultados da página e clique em Adicionar a lista marcada. Para exportar os arquivos, clique em Lista marcada no canto superior direito da página e clique em Exportar. Escolha a opção Outros formatos de arquivo e para exportar para o VOS Viewer, escolha a opção Texto sem formatação ou então Separado por tabulações, do tipo Windows ou do tipo Mac, ambos UTF-8. Vou escolher o Windows. E clique em exportar. Assim, um arquivo será baixado. É isso! Muito obrigada!